Olá meninos e meninas do canal Yes, está começando mais um mentira, não está começando. Na verdade a gente veio aqui para falar de uma coisa muito legal com vocês, que é, chegamos ao final do mês de setembro. O mês de setembro, como algumas pessoas sabem, é o mês de prevenção ao suicídio e a gente preparou uma coisa especial para vocês. Lá no MES, desse ano, que é o nosso encontro de mocidades aqui do estado, a gente teve um momento muito diferente, muito legal, que a gente chamou de IE yeah, ao vivo. Foi um IE yeah, com perguntas e respostas da plateia e de um convidado especial e o nosso tema era justamente esse, suicídio. Então a gente espera é, que vocês possam apreciar este material e que vocês curtam, comentem, compartilhem, porque é um material que a gente gravou com muito carinho e tá muito legal. Então aproveitem essa edição especial do IE, yeah, que é o nosso IE yeah ao vivo. IE! Yeah! Vamos começar? Sejam bem-vindos ao primeiro IEVT yeah, Especial Ao Vivo MS. E o tema de hoje é suicídio. Então vamos lá. Enquanto vocês pensam em algumas perguntas, a gente vai começar com as nossas perguntas que a gente já tem do canal IE yeah, para a doutora Ana Catarina. Bom, a gente, pelo menos eu, não sei qual é a quantidade de suicídio que tem por dia, como são esses números, se é uma coisa muito preocupante, como é que funciona esses dados? Sim, é... são dados bastante preocupantes Serem liberados pela Organização Mundial da Saúde Onde ela estima que são em torno de 800 mil suicídios por ano no mundo Que a cada 40 segundos tem uma pessoa que morre por suicídio E a cada 3 segundos tem uma pessoa que tenta suicídio Então é um tema que tem que ser bastante discutido, né, É um tema bem alarmante E que bom que algumas pessoas aqui já, têm, já tiveram uma sala de estudo sobre ele Alguém tem pergunta aí? Uma pergunta aí. Qual é o seu nome, querido? Samuel. Olá, Samuel. Eu queria perguntar o que é suicídio. É uma boa pergunta, porque tem muitas pessoas que confundem. Né? Suicídio é o ato da pessoa tentar contra a própria vida, direta ou indiretamente. Tem mais pergunta ali, ó. Quem é você, menina? Eu sou a Maria. Hein? Ei, Maria. <risos> Eu queria saber qual é o perfil de uma pessoa suicida. Bom, o perfil de uma pessoa suicida, é, esse é uma, um ato intimamente relacionado a um transtorno depressivo. Geralmente é uma pessoa é, são considerados pessoas impulsivas, onde elas têm uma dor muito grande, que essa dor é maior do que o desejo de viver. Na verdade, ela não sabe lidar com a dor, ela não sabe viver com a dor. Mas a principal característica da pessoa suicida é o, o impulso. E essa depressão pode fazer parte do, do, da questão reencarnatória? Não, ninguém reencarna para ser uma pessoa portadora de transtorno depressivo. A depressão geralmente, segundo alguns psiquiatras espíritas, principalmente Roberto Lúcio, ela é uma insatisfação do espírito com a sua reencarnação. Ele, na verdade, ele não gostaria de estar reencarnado, do ponto de vista espírita. Né? Do ponto de vista médico, ela é associada a uma disfunção do indivíduo com o meio em que ele está, e também relacionada relacionado a algumas alterações de se, é, secreção de hormônios liberados pelo cérebro, as serotoninas, as endorfinas. Então, é, eu queria saber... Tá você e um amigo numa situação de perigo, de assalto, vamos dizer assim. O assaltante está armado, apontando para a cabeça do seu amigo. E você vai lá, empurra o assaltante, e ele te dá um tiro e você morre. E seu amigo consegue fugir. É, isso é considerado um suicídio? Não, porque ele está tentando salvar a vida do amigo. Isso, inclusive, Kardec fala lá no livro dos Espíritos, ele dedica um, um, algumas perguntas, da 944 a 958 sobre suicídio. E entre as perguntas que ele fala, é exatamente é, essa situação, o indivíduo que para salvar a vida de outro, hein, acaba desencarnando. Então, essa situação não é considerada suicídio. É, mas Kardec deixa bem claro também, nas obras básicas, que não é suicídio porque o indivíduo não está desejando a morte e nem fez isso por orgulho. Né? Nem por orgulho, nem por vaidade. Ele fez com a intenção nobre que foi salvar a vida de outro. Hein? Exatamente. Tem algum jeito, alguma maneira especial de ajudar um suicida? Existem. A primeira maneira é ouvir a pessoa. É deixar que a pessoa explique as razões da sua dor. É não desafiar de forma alguma o indivíduo. Ah, Se você quer morrer, você toma sua arma, dá uma faca, como isso é, é totalmente impróprio. encaminhar Avaliar o risco de suicídio, se a pessoa tem um planejamento, se a pessoa já tem os meios para se suicidar se se encontrar nessa situação ela tem um alto risco de suicídio ela precisa de vigilância 24 horas encaminhar para um tratamento psiquiátrico e psicoterapêutico encaminhar para o suporte espiritual se for uma pessoa espírita para instituição espírita com passe água fluidificada tratamento espiritual em geral se a pessoa não for espírita encaminhar para a religião a qual ela professa se não professar religião nenhuma a gente ora pela pessoa. Chegou uma pergunta aqui. Doutora Catarina, é confiável a informação de que acontece um suicídio por semana na terceira ponte que liga Vitória em Vila Velha? Não, essa informação não é oficial. Ela existe circulando na mídia informal. Nós tivemos esse ano de 2014 um seminário onde participou uma pessoa da terceira ponte e ela não confirma essa informação. O ano passado, após aquele evento da pessoa que se suicidou e matou a namorada e saiu, houve um número é, elevado de suicídios em torno de nove em três ou quatro meses, mas eles afirmam que não é esse valor todo. Digamos que é nove por ano, alguma coisa assim. Mas a gente não tem esses dados... Do, do governo. Né? O que os relatos mediúnicos e a literatura espírita falam sobre o Vale dos Suicidas? O Vale dos Suicidas ele é muito bem descrito no livro Memórias do Suicida, é uma psicografia da Ivone Pereira, e falado sobre ele tangencialmente no nosso lar. Na verdade, nem nem identificado como vale dos suicidas, é apenas uma analogia. Ela é uma região umbralina, de certa forma, apesar de ser uma região de sofrimento, ela é uma região que protege os espíritos dos suicidas, de serem vampirizados pelos espíritos mais endurecidos, mais problemáticos, em que sugariam a energia vital desse indivíduo. Então, eles ficam como que segregados, numa região onde, pela sua condição de espírito é, falido, é, ele está sofrendo. Mas é uma região de proteção, de certa forma. Ele é, bem, ele é assim descrito lá no memória do suicídio. É uma pergunta. O que, que a doutrina fala tipo, que acontece com as pessoas que cometem um suicídio indireto através de substâncias que fazem mal, tipo, nocivas ao corpo? Por exemplo, cigarro o álcool com a que ele é considerado suicídio, ele não é? Eles vão ter algum problema no plano, tutelado em relação a vários vale suicídios ou algo do tipo? Sim, o André Luiz, ele é muito claro no livro Nosso Mar, ao relatar o próprio caso dele, de considerado suicida, é, pelo mau uso das suas é, faculdades, o mau uso é, alimentar, é, então, também no livro Memória do Suicídio, vai ter um capítulo dedicado às pessoas que fumam e às pessoas que usam drogas. Então, elas são tratadas como um suicida. Existe, como em toda situação de suicídio, a análise dos atenuantes e dos agravantes. Mas, não por ter atenuantes, a pessoa deixa de cometer um ato, um ato que o leva ao sofrimento. É, eu gostaria de saber como a gente pode ajudar um casal que a mãe presenciou o suicídio da filha e que expressa sempre essa vontade de se encontrar com a própria filha. Primeiramente ouvindo, acolhendo a sua dor, essa é uma dor que não cabe em palavras, que o antidepressivo não cura, não tem nenhum analgésico que cure, a não ser o tempo, a aceitação. A segunda coisa é dizendo para ela que é o desejo de encontrar, se ela se suicidar infelizmente, isso não vai acontecer. Está muito claro também no, no livro dos espíritos, né, entre essas perguntas, 944 a 958. É, a gente no meio espírita já ouviu relatos de que os suicidas, ao se arrepender e fazer suas orações, eles conseguem, a maioria das vezes, é, receber o socorro. Eu já vi um caso de uma atriz ela se suicidou, espírita, achando que ela ia chegar, ia rezar, ia ser socorrida. O que, é que você pode falar disso? Não importa qual que seja a religião, o suicídio vai ser sempre considerado uma atitude impensada e que vai levar o estado de sofrimento. A prece, sem dúvida nenhuma, leva qualquer indivíduo em estado de sofrimento a receber ajuda. O fato de você receber ajuda não significa que você vai tirar a dor do indivíduo, e tirar a sua responsabilidade diante daquele ato. Então vai receber ajuda, sim, como recebeu o Camilo ah, no momento em que ele tinha condições, como recebeu o André Luiz no momento em que ele orou. Mas não tirou de André Luiz as responsabilidades do, dos seus atos que o levaram àquela situação. Chegou uma pergunta aqui. Está é, querendo saber se só os humanos cometem suicídio ou se os animais também conseguem cometer o suicídio? Olha, eu não tenho conhecimento do que eu tenha lido na obra escrita a respeito de animais cometendo suicídio. Como, então, nós vamos fazer uma analogia. Como o suicídio precisa de uma intencionalidade, o indivíduo, ele, precisa, ele tem que ter, ser considerado suicídio, ele precisa conhecer que aquele ato no qual ele está praticando é prejudicial ao seu corpo, ou da forma direta, quando ele pega uma arma, um veneno, ele se atira. O animal, ele não tem o um pensamento contínuo. Então, se ele não tem o um pensamento contínuo, ele não tem uma capacidade de raciocínio igual o humano, eu acho um pouco complicado a gente dizer que ele se suicida com uma atitude, que ele pulou, caiu, que ele come veneno, ele não sabe que está comendo veneno. Agora, que ele cometeu por uma ação dele um suicídio, eu, eu acho um pouco complicado ele. Quais as consequências para o espírito ao praticar o suicídio? Existem sequelas? Existem sequelas graves, ele para o seu processo evolutivo naquela encarnação e ele vai precisar de tantas encarnações, quantas forem necessárias, até cicatrizar a lesão perispiritual em virtude do seu ato voluntário de suicídio. Então às vezes o suicídio, o indivíduo para se recuperar do suicídio, ele precisa de duas a três encarnações. A gente tem um exemplo desse, dessa situação no livro Entre a Terra e o Céu, onde uma, um, um espírito que suicidou se por envenenamento, ele necessitou de duas encarnações para poder é, fechar a lesão perispiritual na região da, da laringe. Ei, tudo bem? Meu nome é Natália. Ei, Natália. É... Eu já li em alguns lugares, já vi algumas palestras que... O, o, o espírito que, que que comete o ato do, do suicídio já tem um certo histórico de algumas reencarnações que sofre com isso. Eu tenho a curiosidade de saber sobre o plano reencarnatório desse espírito, como, como que o, o plano espiritual e o próprio espírito trata disso. Porque tem esse risco, como é que é, tem a família, como... É, a gente pode imaginar que seja esse plano reencarnatório, que ele vai correr esse risco, se, se o medo chega a ser uma barreira, se ele desiste, tem... Ah, eu acho que é isso, assim, mais ou menos uma pergunta. Não, não... Tá bem. Olha, a... não é que ele vai reencarnar necessariamente para vivenciar uma, digamos assim, uma tentação de suicídio. Mas ele vai precisar passar novamente pelaquela prova ao qual ele sucumbiu e tentou suicídio. Então, é, realmente vai ser é, uma prova mais difícil para ele, porque ele, seu espírito reencarna com muito medo de cometer suicídio. A família que acolhe aquele espírito, de alguma forma, ela tem comprometimento com o espírito, não necessariamente no ato de, do suicídio da encarnação anterior. Esse comprometimento pode ser uma, um comprometimento de amor, de abnegação, que vai acolher esse espírito para ajudá-lo a superar é, a situação. Por exemplo, o espírito Camilo, ele na próxima encarnação, o espírito psicógrafo memória de suicida, ele iria novamente ficar cego, porque ele se suicidou, quando ele, sendo um escritor, ele ficou cego, ele se desesperou por não poder mais escrever. Então, nós, estava planejado para a sua encarnação que ele precisava passar por essa prova da cegueira e ele novamente iria reencarnar e ficar cego. Então, pro, muito provavelmente, o Camilo experienciou situações de angústia e tristeza. Mas ninguém reencarna com uma, é, uma prova em que ele não possa dar conta. A gente não reencarna para um, viver uma situação onde o nosso espírito não vai ser capaz de superar aquele, aquele desafio. O Criador nos dá o desafio para nosso processo evolutivo, mas também eles nos dá o um amparo através de familiares, de amigos, de uma crença. Então, a gente precisa superar isso e Muito vivenciar bom. e não, não reencarnar mais como suicida. Gente, como tem muita pergunta aí aqui, a gente vai fazer o seguinte: a gente lê uma que está aqui e a gente volta para a plateia. E aí a gente vai. Tudo bem? É, chegou uma pergunta aqui, obrigado que diz o seguinte. Doutora Ana Carolina, como espírita sabemos que uma pessoa conhecidamente depressiva tenta suicídio. Como temos conhecimento que ela não tem religião nenhuma, devemos visitá-la? Como fazer essa abordagem? A visita fraterna ela não depende da religião. Você ser amigo da pessoa, e ela é agnóstica até, você pode oferecer o seu afeto, o seu amor. A, a crença dela é uma um caminho pessoal. E a depressão, ela é uma das doenças que mais graves do mundo contemporâneo. Ela é a doença que mais dá afastamento de trabalho. Ela, na, pela os índices da Organização Mundial da Saúde, ela está em primeiro lugar, tanto nos países em desenvolvimento como nos países desenvolvidos, como a carga global de doenças. Então, o paciente portador de transtorno depressivo, ele precisa de tar, tratamento médico, de tratamento psicoterápico e precisa de suporte social. Esse suporte social, ele pode ser dado pela religião ou não. Ele pode ser dado pelos amigos, pelo grupo de, de artes, que ele, do tipo de arte que ele goste, de música. É um suporte social. Isso vai ser fundamental para ajudar esse indivíduo. Doutora, um doente que não se trata e morre, é considerado suicídio? É considerado suicídio se ele tiver condições de tratar... E não se tratar. Se ele tiver um medicamento, se ele tiver conhecimento de seguir as orientações dietéticas, se ele tiver acesso a, a consultas que ele necessite. Então, se ele tiver à sua disposição todo o arsenal terapêutico que ele necessite, provavelmente esse indivíduo vai ser considerado um suicida indireto. Agora, se ele não tem acesso a nada disso, eu não posso considerar o um indivíduo de, nessa situação um suicida. Pode ser considerado suicídio quando o ato é decorrente de transtornos mentais? Não, e Kardec deixa muito claro, isso é uma pergunta que o Kardec faz no livro dos Espíritos, que o louco não sabe o que faz, a resposta que é dada aí. Boa noite, eu queria saber, é, já vi alguns casos em que quando a pessoa interrompe a encarnação, é, na próxima encarnação ela vive o tempo que ela viveria na encarnação que ela interrompeu. Por exemplo, se ela ia, ainda ia viver 20 anos e comete suicídio, na próxima encarnação ela vive só até os 20 anos. Eu queria saber se isso é fato para todos os casos ou se são só alguns casos. Cada caso é um caso. Não existe uma encarnação igual a outra, ainda que seja uma encarnação do suicídio. Então às vezes esse indivíduo ele consegue se superar, consegue fazer uma encarnação produtiva e ele vai viver mais e às vezes não ele não consegue, ele é retirado da reencarnação antes que ele se comprometa muito mais. Gostaria de saber sobre o suicídio indireto. Seus dados são assustadores como o do suicídio direto? Como fica o espírito? Como seria a reencarnação para ele? Do ponto de vista epidemiológico, nós não temos dados é, a respeito do suicídio indireto como temos do suicídio direto. Mesmo os dados do suicídio direto, eles são subestimados. É, oficialmente a ciência acha que ele é bem mais do que isso em virtude do preconceito, de seguro de vida que não paga seguro de vida, o pecúlio para os familiares das pessoas que suicidaram, então existe uma subnotificação e também porque muitas vezes o indivíduo tentou suicídio por envenenamento, não morre imediatamente vai para o hospital, contrai uma pneumonia no atestado de óbito dele, acaba saindo uma pneumonia então mundialmente existe uma subnotificação dos índices de suicídio direto o indireto não tem como quantificar ainda. Quais são as consequências? As consequências do suicídio indireto são as mesmas do suicídio direto. O capítulo 4 do livro Nosso Lar ele vai explicar isso com muito detalhes. Eu, eu deixaria para vocês, já que o tema do EMS é sobre céu e inferno, vocês têm uma, um módulo só sobre suicídio, vocês não deixassem de ler, quando chegassem em casa, o capítulo 4 do livro Nosso Lá. Ali está explicando detalhadamente sobre o suicídio indireto e está mostrando de uma forma magistral como se acolhe uma pessoa que já está no luto, que é o acolhimento do Clarencio ao André Luiz, quando ele finalmente reconhece que ele é um espírito suicida e começa a chorar. Então ali o Clarencio dá uma aula de atendimento fraterno e de acolhimento. Eu acho que esse capítulo do Nosso Lar ele deveria ser de livro de cabeceira de todos nós que queremos ajudar alguém de alguma forma. Catarina, a última pergunta que o nosso tempo já acabou. É... Eu queria saber sobre os terroristas, que eles se sacrificam em prol da religião, fazendo um sacrifício. Isso é um suicídio? Como que caracteriza? Olha, é... gente, a doutrina espírita ela é uma doutrina assim tão completa, tão de vanguarda, ela é verdadeiramente apaixonante. Kardec, na questão 955 do Livro dos Espíritos, ela vai, ele vai falar das mulheres que se matavam é, em virtude de religião quando seus maridos é, morriam. Então, por analogia a essa resposta que os Espíritos deram a Kardec, eu vou dizer para vocês que se houver realmente, dentro desse indivíduo, a, a certeza de que ele vai para o um lugar como herói, e isso é considerado um costume primitivo, um, um hábito ainda primitivo e, segundo os Espíritos, essa situação, um dia desaparecerá da face da Terra, então, provavelmente, ele não vai ser considerado um suicida como as pessoas que tinham consciência. Releiam a questão 955, que vai tratar sobre isso. Doutora Ana Catarina, muito obrigado. Mais uma salva de palmas. Eu que agradeço. Que agradeço a confiança do convite. E pois bem. Galera, estamos chegando ao final de mais um IEVT yeah ao vivo MS. Desafio. partilha compartilha, comentem. Curtem, comentem, compartilhem. Então, nos vemos no próximo vídeo do IE! Yeah.